Chegarmos aqui, gente Na localidade de Cachoeira de Emas Aquela cadelinha veio correndo Lá da frente ali Veio toda faceira, toda contente Pedindo um carinho E já achou Que belezinha, ó Gorda que sou ela Tá bem gorda e Toda feliz da vida Olha lá, olha lá, ela quer brincar ó. Só que a Madalena agora não tá muito preparada pra brincar não Pedir pra Madalena Fechar o carro porque nós estamos no lugar onde a gente passou ali, tem umas pessoas meia, sabe? Então vamos tomar cuidado que é bom, né? Então vamos lá, deixar a madrana fechar o carro. E vou mostrar para vocês então, essa localidade linda que se chama Cachoeira de Emas. Olha só, vale a pena ou não vale a pena gravar? Eu creio que vale. Então aqui já estão alguns pássaros, né? Como vocês podem ver. Que lugar agradável, né? Que lugar gostoso e bonito. Lá estão as quedas d'água. Os pássaros. E tem chovido pouco, não tem chovido muito, no entanto, está nessa condição aqui, ó. Tá. Desce nessa pedra aqui que é melhor. É? Tem aquela pedra ali que é melhor Que lugar mais agradável gente Eu já havia passado aqui outras vezes Davendo lavando a mão aqui embaixo Pula, quer pular, pula Foi o que eu falei aquela hora Quando eu vinha vindo, gente Nós não temos um roteiro a gente simplesmente vai gravando, vai gravando, vai gravando e depois até a gente se surpreende. A Madalena olhando os pés, ó. A gente se surpreende com as bênçãos que a gente consegue captar por aí. Aqui nós temos um pé de Engá, só que não é igual o Engá lá de Minas. O de Minas... De Minas não, desculpa, do Mato Grosso. É o mesmo, a mesma qualidade, mas aqui já não vingou que nem o de lá, tá vendo? Ó, ó ficou diferente, parece que deu uma doença ou coisa parecida, né? Estranho, né? Muito estranho. Ali tem uma ponte, onde eu tô vendo uns senhores ali andando. Ali tem um... E mais para trás tem outro não sei se está pescando lá de cima vou estar tá contemplando a água deixa eu ver aqui vou mexer no celular mas está mexendo no celular esse barulho de água correndo é uma delícia né Muito bem, muito bem, muito bem. Vou continuar. Eu tenho uma, uma longa distância a percorrer. Ah, pessoal, ali tem uma estátua. Ah, a Madalena acabou de achar um genipapo, gente. E eu comentando sobre o genipapo esses dias, e é difícil encontrar, né? E a Madalena acabou achando ali no chão, pensando que era uma manga. Eu também passei por ele achando que era uma manga. Deixa eu ver o um negócio aqui. Ah, será que tá Mas mãe? aqui no... O Sim, pé... É aqui é aqui. Cadê o pé? Ah, tem. O pé tá aqui, ó. ó o pé de genipapo aqui, ó. É esse que é o pé de genipapo. Nossa, tem bastante aqui. Esses frutos são bonitos. Esse aqui já vou levar, esse vou levar para tirar sementes. Quem não conhece é assim ó. você abre aqui atrás ó. ele é um fruto carnudo ó do genipapo tira a casca externa deus possa abençoar esse fruto e essa parte aqui ó essa parte carnuda ou carnosa não sei como é que fala carnosa né se come ó. Ele é agridoce, cheira forte, mas está uma delícia. E aqui, ó, são as sementes. Ó, eu vou levar tirar, sem, é, muda Gente, tá um calor aqui Vocês nem imaginam, ele não tá procurando essa água aí ó. Uma hora dessa da manhã Dá vontade de tomar banho Tem muito mosquitinho aqui, né? Uhum. Está quente, mas nós vamos caminhar, tem muito que rodar aí. Até mais. Aqui é um lugar muito bom para quem gosta de ter sua família passando momentos agradáveis. E eu quero mostrar para vocês esse tanque que a gente chama tanque de guerra. Que está no local onde eles já deixaram de propósito para fazermos fotos né para que a gente possa fazer fotos não sei o modelo né nem imagino mas parece que é a fabricação nacional ele tem um símbolo né pessoal mas tá tão quente que uma hora dessa Tá cheio de mosquitinho aqui, viu? Pessoal, que coisa mais interessante que é o nosso mundo. Eu estou gravando esse local que fez lembrar aquela parte que eu e Madalena passamos quando nós fomos para o Mato Grosso do Sul onde eles dão o nome de Morro do Diabo. Olha que interessante. Até parece que nós estamos lá. Quando na verdade não. Não.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 que eu achei interessante ainda eu falei para a Madalena olha só bem que interessante e no entanto não tem nada a ver uma coisa com outra tem uma matinha ciliar aqui e cana muita cana o que lá nós temos de soja na região lá aqui cana Ô Carlinho eu sei que você é apaixonado pela natureza e lá no nosso canal você é muito querido Justamente por isso, às vezes, a, uma pessoa comum vê um lugar que nem aqui a sua casa, o seu jardim, ele não entende porque está assim, ó. Mas eu estou vendo ali que você tem muitas plantas que é que você faz no ambiente natural para levar para as matas né? Eu estava ali olhando essa planta aqui, ó, e eu não conheço esse tipo de planta, não sei qual é. Qual que é essa planta? Essa planta é. Na nossa região é, é conhecida por Machoqueiro, mas é só aqui. Machoqueiro? É. Mas na realidade, ele é mulungu. O mulungu. Você é. não me conhece? É. Esse mulungu é usado muito para plantar no nascente de água que protege as nascentes de água, faz até aumentar as águas. Ele aguenta essa planta, ele aguenta ficar em lugar bem alagado, tanto no seco quanto no alagado. Ah, e tá. quando você vê uma planta com esse estilo que sobrevive em vários lugares diferentes, você pode pesquisar ela, ela tem alguma coisa diferente, um medicamento. E essa aqui, ela é usada para antidepressivo. A casca dela do molubu, ela é moída e usada em poucas quantidades por dia. Um chazinho bem pouco. É, é usado como antidepressivo. Ah, sim. Você, é, ela não pode ser usada muito porque ela é tão forte que ela pode paralisar a musculatura facial. E tão forte? E tão forte. Se você é. tomar uma dose muito forte, vai voltar. Mas vai prejudicar vai vai prejudicar. Então, a dose dela, o pozinho é mínimo... E, e as folhas você sabe se pode. As folhas não é usada não. Usada normalmente as cascas, mas já a casca já tem que ser usada de uma árvore mais grossa, que ela chega até a dar um metro de grossura. De, de Nisso então é tem um cinco de altura mais? Não, né? chega a 30 metros de altura. Ah, e dá uma flor vermelha muito, muito bonita. Muito usado pelas abelhas, usam e os uhum. merros. Merro conheço. merro gosta ah. demais de comer. É da flor. família do pássaro preto? Eu acredito que sim. Escreve. sim uma passarem bonita, os outros né Então, sim. e ela tem. A, a, a, eu tô vendo tem espinho aqui, né? Tem, oh, tem espinho. espinho. Esse espinho aqui, quando o caule já está maduro, ele fica como não, a paineira? Não, não, o espinho, o tronco é quase, quase desaparecido. Não é que nem a paineira? Não, pouco espinho no tronco. Aqui estou é. espinho. E ó. ela é uma árvore que ela é, é, é, ela é macia. Entendeu? Inclusive ela não é usada, a madeira. Usada, é a madeira a usa, se, se pudesse ser usada somente para caixaria de construção. Mas ela é uma planta macia que ela gera oco por dentro dela. E por ela gerar oco, é muita, muita, trai muitas abelhas nativas ar... para fazer o ninho dela. Então quando você vê uma árvore dessa que grossa, normalmente você vai achar ela é uma mandassai, uma tubuna, já está aí. Olha que as abelhas gostam e tem plantas que tem oco mas que as abelhas não vão de jeito nenhum é que é cheiro tem uma planta aqui ou, que chama... Ou é, ou é tóxica né? é eu, tem uma planta aqui que chama unha de vaca, unha de boi você é, não precisa nem procurar a abelha nativa nela. eu pelo menos nunca vi então é bobeira fazer não, ela não, a abelha, mas tipo che... nenhum de abelha chegar, vai nela. se nós chegarmos no desse... você velha... pode procurar normalmente se for um lugar que o sol pega mais, que a abelha nativa ela, ela vai para lugares que, onde o sol bate mais, é mais tem mais arejamento de, de tá. luminosidade, Entendi. Entendi. aí certeza que vai ter, aí normalmente tem o mulungu, tem a corasmeira, que dá muito a abelha nativa, o bico de pato, o capixingui, né? até algum tipo de peroba, elas gostam, e... Tem a coerana também, dá muito da, muni, da nativa, né? A, um, a, a imbaúba da imbaúba. imbaúba um, que a gente é. chama de imba, banana de macaco. Né? É, imbaúba, é, é é imbaúba. Delícia. É, ah, é. Aquele, aquela bananinha, que é docinho. não sabia, Eu não. Não. comia demais. Ah. Eu chegava a subir na, na imbaúba, quando a embaúba estava mais ou menos assim, eu chegava a subir, aí nós íamos balançando o corpo para envergar ela para os companheiros de baixo pegar para tirar, para a gente comer. É, eu vi uns tucanos comendo aquilo, claro, eu não sabia. Doce, que era. é doce, é, gostoso. E, a, e as abelhas nativas também é, gostam demais. Ah, por falar nisso, né Madalena? Eu lembrei da. Você tem gênio papo por aqui? Não. Tem? Tem? tem, tem eu não conheço, no meu cara. carro. Ah, no teu carro? Passamos ah. na estrada. Ah. A Madalena olhou no chão e eu, eu, eu também olhei. Só que eu olhei pensando que fosse uma manga pra ser batida. A Madalena, por felicidade foi ver que se era uma manga genipapo estávamos hum. debaixo de dois pés de genipapo aí eu peguei quatro quatro frutos e vou mostrar para você eu volto Carlinhos como eu sei que você gosta e muito de plantas aqui estão então os genipapos que nós encontramos na estrada e vou lavar minha mão com a mão da tá suja essa daí você já pode separar uma para você tirar, para você fazer semente. Oh, toma um pouco d'água aqui. Aqui está. O que eu comecei a, a comer. Você vai sentir o cheiro dela. Pode segurar na sua mão. O cheiro não, é não, não é um cheiro agradável O que você faz? Você tira a semente Isso aqui é muito apreciado por pássaros Você tira a semente Vou deixar aqui mesmo Você tira essa casquinha aqui de cima que ela sai facinho E você Estando na mata Você tem uma comida de primeira linha Você corta. Tem um gosto agridoce, Você vai gostar. ela é agridoce, não sei o que tanto oferece, mas sei que eu ia no sítio dos avós da Madalena, andava quilômetros para ir no sítio do avô dela, escondido, nós entrávamos pelo fundo do sítio, escondido para pegar isso aqui para comer. Hum, eu nunca tinha comido... Eu não conhecia, mas a hora que você abriu aqui, eu senti um cheiro, eu falei, esse cheiro eu conheço. E agora que eu comi, é um o cheiro de selha de abelha, você não acredita? Verdade. Depois eu vou mostrar para vocês, o cheiro da cera de abelha. Pois é, interessante, e o gosto da cera de abelha também. Então, você vai escolher um para você, e isso que já uh. deixa. Coloca em uma peneira ou alguma não, coisa assim. vou lavar ah, ela e vou preparar. E, é que vai dar muita semente. É a árvore grande? Não? Dá uma árvore... Ela é grande. Vai é dar grande. o que uns. Eu sou, eu sou meio ruim de... de, de... Tá vendo aquele pé de coqueiro? Hum. Naquela porta ali de altura. Ah, e a demora produzir? Ah, acho que é mais alta em círculo. Ah, será, Mano? acho que não, hein, velho? É Lembra aquele... daquela uma que nós vimos lá, perto da casa do seu da filho? Minha, da minha tia? É, é mas ou não daquele é tamanho lá. Aquela lá é bem velha, né? É o é, que você falou? É, ela demora a produzir, certo? Então, não sei se na semente ela demora a produzir. Eu não conheço ela, assim, na enxertia, como é que fala? Na enxetia, no cavalo, sei lá como é que chama. Não conheço. Não conheço. Conheço ela desse jeito aqui que você tá vendo. Eu vou plantar. E vou te falar uma verdade, você vai ser abençoado, porque muitos pássaros vêm de longe porque eles comem, né? É ele, pede, eu, eu ele vou, pega eu, eu vou plantar os pássaros. É, ele pega gente... isso daqui, ó. ó, ó. O certo hum. também é pesquisar, ó. né? para ver o que, que ela é. merece. E <risos> ela tá na beira da estrada? Não, mas tá plantada dentro de uma cidade, de um... Não é nem cidade, é um bairro. Que se chama Cachoeira de Emas. Então é então, um rio. Mas é como daqui, naquela construção branca lá, ó. É o rio, rio é Mojiguassu. Iguaçu é isso. Uhum. E o pessoal plantou ela no, no um jardimzinho que tem lá. Ah, ele passou lá quando foi eu, primeiro. Eu passei lá, passei lá sim para procurar uma padaria para encontrar um café para nós tomar. E acabamos que encontramos isso aqui. Insiste. ele passou lá quando foi primeiro. Passou. É, é, eu passei uma vez, porque normalmente eu passo aqui por... Campinas? Por, por Mugim, Mugimirim, Mugimirim. Ah, por Chavirim. Sim. É, Mugimirim, Coelho. Aí ó. Interessante, né? É só você pegar isso aqui ó. Eu gosto demais. Eu Essa daí ver? foi a primeira que eu achei. É, Esse aqui. Eu gosto demais. Às vezes até o suco deve ser bom, né? É. Pode né? saber, né? É. Hum! O que eu sei que dá também é um licor muito bom. É? Um licor sorvete. Sorvete, né? Uhum. Você não vai almoçar desse jeito. Hum! E realmente sustenta. Sustenta? Vai ser nutritivo, né? Muito. É. Não é tamanho de fruta. Hum! Você quer pra fazer pra você tirar a semente? Não, mas essa aqui. Grande... Comer? Não, eu já estou comendo. comendo. Já estou comendo já. Essas aqui, essa aqui, essa aqui tem na cara dela tá mais gostosa do que essa aqui. Dá uma é menor, velho. Não, é pode bom. pegar, você tira, ah, aí você não. come, mostra para tua esposa, sim. não sei. Não, é porque eu não conhecia. É. é e eu gosto muito, loucura. gosto muito mesmo. Tem que você, Essa daí. Assim ah, tá é semente, né? É, tem que botar é. a semente em algum lugar é, aí, aí pessoal ó, colaborando aqui dando a, mi a minha participação nessa abençoada região onde o, o carlinhos mora assim ele pode vai dar muito semente viu Carlinhos? vai dar muito muita é muito. muita se você plantar mesmo feliz na plantação e vou em cima da panela aqui, então? se eu puder tirar, esse tira. Não, vou tirar muito. É, mas se eu for comer, eu vou comer mesmo, porque eu gosto. Se não põe no almoço, eu vou deixar aqui. Já passei lá na água no rio mesmo, Carlinhos? Lavei lá é. na, na água do rio é. Mojivaçu. lavou ah, lá vou na água. Né? É. lá na minha mão pra tirar aqui pra guardar. Continuando, gravando aqui na propriedade do Carlinhos. A Madalena gosta muito de fazer das graças dela. Eu vou mostrar para vocês o que que ela descobriu e o que, que ela vai fazer. Vamos lá, Madalena? Ô, gente. O sol tá tão quente aqui, mas eu preciso ir, ir no riacho buscar água na mina. E eu, eu tenho aqui essa, essa cabaça e eu já preparei aqui minha rodia. Tá vendo? E vou botar aqui. E essa cabaça. Olha o tamanho. Eu vou buscar água. Olha o tamanho dessa benção. Só que é muito longe, gente. Muito longe. Não vai, nem, não vai nem dar pra Cispo me acompanhar, tá bom? Já vai? Até, Até mais. Até mais, Madalena. Você vai aguentar trazer tudo isso de água lá da Nina, ro... Madalena? Não, homem. Não, nem aguento. Você aguenta nada. Aguento sim. Você pensa, tá pensando em quantos litros de água que vem aí dentro? Ah, aqui deve caber uns, uns 20 litros. É 20 litros. 30, uns 30 para mais, né? É, uns 30. Oh. Caiu a sua rodinha, mulher? Ainda bem que não quebrou o pote, <risos> meus queridos amigos. Está vendo esse tronco aqui? Um simples tronco, né? Se eu passasse por esse tronco caído na cidade, na, na mata, eu simplesmente ia passar, tudo bem. Mas o Carlinhos ele vinha vindo, né? Ele achou. Vou mostrar para vocês aqui. ó. Já tem uma abelha aqui dentro arranchada. Qual que é essa, Carlinhos? Uma da saia. A Bíblia manda saia. Olha lá, plantou a cabecinha dela. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa é uma árvore que estava já condenada na beirada de uma estrada. Que os outros iam passar lá e abrir a árvore e jogar o chão fora. E ia perder tudo. Aí então eu pego essa árvore que já está morta e trago para cá e transfiro elas para essas caixinhas aqui, ó. Essas caixas aqui, ó. Entendeu? E muito é, bem feito é, né bem cara? Feita, é. as caixas, é, ela tem ninho sobre ninho Então, aí eu coloco e enxame aqui E... Aí, quantas caixas tem aqui? Que tem 60 caixas muito Eu beleza. tô... Eu faço as armadilhas para pegar Inclusive eu vou levar os seis na mata Tem armadilhas lá que já pegaram Tá lá no meio do mato Então vai ser muito interessante o dia nosso E aqui, gente, aquela... O casarão que eu coloquei no canal aquela vez eles vão montar um museu lá, né? Então aqui nós temos torradores antigos de café. mancebo, Um mancebo é. ali que ele conseguiu. E um ferro. Mostra o ferro lá pra mim, Madalena. Olha só, é, gente. Isso. Quantos anos... Eu vou restaurar ele. Dá pra restaurar esse é. ferro sim, dá sim. Olha que coisa mais linda. Isso tudo porque o Carlinhos gosta dessas coisas antigas, valoriza e depois de um museu montado, Viram crianças com ônibus de escola, vão aprender o que, que é um moinho, o que, que é um torrador de café, o que, que é um ferro estilo 1930, 40 que nem aquele ferro ali. E dá vida para quem gosta. Eu mesmo sou apaixonado por isso. Eis aqui mais uma vez a planta que existe aqui na, nas terras do Carlinhos, que até o câncer ela, ela cura. Desde que esse câncer seja diagnosticado no início ou quando descobre ainda dá tempo de socorrer. E também o, o leite que ela produz mata a verruga. Mata de realmente não deixar nada. A pele fica novamente sem sinal da verruga que tinha nela. Então aqui está a folha, né a gente corta ela aqui bem no cantinho, com a unha mesmo, então ela começa a soltar esse leite, esse leite aqui que eu estou mostrando para vocês, esse leite colocado na verruga, pelo menos o nosso amigo aqui que me ensinou, você pode colocar duas vezes por dia e deixar ele, vai queimar a verruga, aos pouquinhos vai desaparecer completamente a verruga do seu corpo. Eu não precisei utilizar até agora porque eu não tenho verruga, mas pessoas que já utilizaram, deu resultado. E também cura o câncer quando ele é detectado no início. O cachorrinho brincando comigo. Aprendeu a gostar de mim agora, onde eu vou, tá junto. Né, neguinha? Hã? Então tá aqui a planta, gente. A madrinha tá matando saudade ali. Ela achou uma vassoura. O que, que essa vassoura é, Preta? É de bambuzinho. Bambuzinho. Nós estamos aqui dando uma limpada nesse terreiro. Porque não é justo a gente ficar na casa de uma pessoa. e Só usufruir, usufruir. até já falaram isso uma vez no canal, que a gente vai para a roça e chegar a dizer que a gente eu não vou nem tocar nesse assunto mas todo caso eu vou tocar e não é só pra fazer graça que a gente é, come bebe dorme ainda leva o carro cheio de mercadoria da roça só que enquanto eu não estou gravando a pessoa não entende que a gente está convivendo com as pessoas com as quais a gente está né então a gente ajuda a fazer limpeza no terreiro se eu tiver a oportunidade, tiver alguma peça que eu possa ah, ajudar a consertar, o meu, os meus poucos conhecimentos, mas eu ajudo. Já cheguei a estar no trator trabalhando na roça, fazendo com que o roceiro fique mais à vontade para nos receber, porque ao chegar lá, as pessoas, às vezes, não todos, né? gostam só de do bem bom e eu já não penso assim os poucos que me conhecem os amigos que eu já tenho por esse brasil afora sabe como que é a gente não tem preguiça não e falar que a gente vai para roça pra só comer do bem dormir isso aí não tem procedência não tem porque uma das coisas também que não tem é que eu não gosto de ficar na sala vendo televisão aliás Há anos que a gente não vê televisão na nossa casa, né, tiramos a TV da nossa, da nossa vida. Então, é, eu não tô ali varrendo porque eu tô filmando para Madalena, que ela pediu que eu fizesse, já que eu sei que ela gosta, não é só para colocar no canal e fazer média, não. E matar a saudade dessa vassoura também, E como o carinho precisou sair, a esposa dele, nós estamos aqui dando uma, uma boa limpada, se precisar fazer comida, a gente vai lá fazer também. Se bem que hoje não vai fazer comida porque o pessoal vai se reunir para almoçar ali no casarão, né? Mas nós estamos aqui. Enquanto ela limpa, eu registro e converso com vocês, tá bom? Perdeu muita fruta, né, Madalena? Ainda bem que dá para deixar embaixo, apodrece e transforma assim em adubo, né? galinhas eu não sei se fala rodea ou rode de qualquer maneira aonde a gente vai elas gostam da nossa companhia aqui está essa aqui eu estava acariciando aquela claro, hora que a madalena está ali embaixo essa aqui é a outra e a é que nós estávamos abraçando e fazendo carinho aquela lá, ó. Aquela lá. é a, a mais forte de todas, a mais gordinha é aquela lá e onde a gente vai, elas vão junto, elas gostam da companhia da gente. Tá aqui as duas, ó. Impressionante como a natureza consegue detectar quando a gente não vai fazer mal, né? De forma nenhuma. Aí tem um gavião. Lá vai ele. Horário já do lusco-fusco. Então ele vai procurar seu alimento. Desceu para lá embaixo, e aqui uma pombinha da olhando assim parece que é uma juriti que o Gavião não viu, felizmente, né? tá lá paradinha descansando, procurando sei lá o um lugarzinho de descansar, dormir, porque a noite tá chegando e lá vem a galinha para o meu lado. Devagarzinho, daqui a pouco, eu, quando a gente olha, ela está atrás da gente. Vem comendo, disfarçando, tranquilhazinha, daqui a pouco está aqui no alto. Eu estou bem aqui em cima, no terreiro de café. Daqui a pouco ela encosta, impressionando como elas são. Vem cá, nega, vem. A madrinha chama ela de... Ah, ela deu o nome naquela hora, lá, eu esqueci agora. Vem cá, Vem. Não dá para ver, mas é um canário. Amarelinho, lindo, lindo. Deixa eu ver se eu aproximar, aparece a cor dele. É, não dá, não né? Filmar no, no, no Lusco Fusco, a parte de trás, né, que está mais clara, ela não deixa ver as nuances daqui. Mas está tudo bem, dá para entender que é. Esse aqui é o nosso tico-tico Era nosso tico-tico Ainda é nosso tico-tico Ah, ele está se alimentando Por isso que está subindo e descendo Os, passos, os bichinhos estão voando Ele vai lá e pega e volta no lugar Ah, desceu Vou Tentar gravar aquele ali Ele está cantando, olha que bonitinho a gracinha Que show, hein? Que gracinha, gente. O bom daqui é que ninguém mata nenhum animal. O lá, agora estou conseguindo pegar. Por que será que ele pula, hein? Essa sabedoria impressionante tem hora que falha ele canta mas não pula agora pulou ela está se alimentando também ó. sai dali busca o bichinho lá no ar e volta eu conheço por siri nossa região né Demora um pouco para poder buscar o bichinho lá no ar, mas ele busca. Olha lá, siriri, faz um barulhinho, siriri. É, não é bem assim, mas... Olha lá, vai lá, busca o bichinho e volta. toma um baile aqui nessa câmera que não é fácil, hein? Tem que calcular o que ele vai fazer. E pra gravar ele em movimento é complicado. Ah, tá vendo? Cada voo desse... É um bichinho que ele pega para se alimentar. Ah, se eu pegasse o lugar certo que ele vai, viu? Seria muito bonito, não? É? canário da terra macho que bonitinho tá um pouco longe por isso esse balanço todo aqui ó quem disse que ele segurando capatinha aquele galinha ter comida lá hein oh, mas tá difícil hein Ah a fêmea chegou esse é o macho, que fêmea tá ali, quer ver? Cadê a fêmea? Cadê a fêmea? Ué, filho ah, no barranco. Olha lá no barranco. Tá comendo também lá. Se alimentando também. Opa, desceu. Está ali a fêmea. E o macho já deu linha. ah tá lá perto dela. Vem para cá, rapaz. Sai de trás dessa grama. Olha o casalzinho que bonitinho ali. Embaixo, o macho. Em cima, a fêmea. Tá achando que a máquina é mamadeira. Tá gordinha agora, né? Mas você é mais ou não? Deus, um essa aqui a mamãe morreu? Como é que é? É, essa que é criada com óleo por nove, de ovo. Pouquinho leite, óleo por nove e ovo. Dois ovos por dia. Olha só! Aí, cria como se fosse leite. mãe. É. Porque o bezerrinho novo normalmente ele não cria por falta de proteína e outros... Mas você usou também. a filmadora para filmar? Uhum. Ah, então beleza, então filmou. A como se que aqui? Ela lambeu na boca dela aqui? Eu dei para você tomar também. Pega aqui, Cícero, não de perto? Vamos ver se a carteirinha vai lamber. Se filmou, tá beleza, não perdeu nada. Teve dois cobrindo no evento? O negócio aqui tá chique demais, hein? A equipe tá crescendo, hein? <risos> <risos> Daqui a pouco ó, os youtubers vão começar a nos, a nos, eu nos vou, copiar. Eu aqui vocês é depois eu quero que vocês enchem é uma cadelinha lá andando na boca dela, tá? Ah, Olha lá, ah, agora você vai de perto. Não precisa de perto, não, puxa daqui mesmo. Que bonitinha, gente. Ele colocou ovo, dois ovos, seis, é, 30 folhas de oro nobis. É. E. De... Ah, então são dois ovos por dia, é. uma vez cedo, uma vez é. à tarde. 30 com... é folhas cedo, 30 folhas folha é. à tarde, e hora meio pro litro nobis. de leite, o resto é água. Meio litro de leite? E o resto é água. Quanto com... de água mais ou menos? Vai inteirar dois litros e meio cada mamada. Ah, é. então vamos lá pessoal, vamos, vamos repetir isso aqui. Vai dar dois litros e meio cada mamada. Meio litro de leite, completando o resto com água, um ovo e 30 folhas de para pro nobis. É. E aí coloca ali dentro, ela vai beber, vai Mas tomar tudo. Bate? Bate no liquidificador. Ah, tá. Isso mesmo. Tem que explicar também esse lado. Para poder tomar, tem que bater, senão é. não, vai dar, não vai ter jeito. Eu vejo ela rodando aí para cima, andando aí de é, boa. Tão, Pergunta o nome dela. <risos> <risos> Pergunta. Nem imagina. Zefa. Zé. Zefa? É. Mas por que? Baseado no quê? A menina que foi... E ficou. ficou. E o passarinho ali, ó, o... ah, Madalena. Sim, ele chamou ela lá dentro, ela berrou aqui fora. Ah, que bonitinho. É a hora que eu chamo, ela berra. <risos> que gracinha. E é dela Olha lá, sim. Tô vendo? Tô, tá, tô gravando. Que oh, gracinha. Vamos ver se ela vai lamber a boca dela, vocês viram? Ela tava lamber. É que você tá aí, tá dando atenção pra você. É, deixa eu sair daqui, que a gente vai lavar lá de novo, é a cadelinha. Ou você vem pra cá que é melhor ainda. Ela vai para pro meu lado, da cada cabeçada aqui. Enfim, eu não ia sair de chinelo, só isso. Ai, ah, que belezinha, ela gosta de você, Olá, né? Olha lá, cocôzinho. Vai no agora. A, a, a cadelinha lambe. lambe. O leite que... O leite que... Corre. As duas são amigas é. porque elas foram criadas juntos. desde pequeno. Olha lá, que bonitinho. Olha <risos> Que gracinha, as duas querem bem mesmo, né? E ela tá lambendo com vontade mesmo, hein? Ela gosta mesmo. Hein? Madalena? Na verdade, a hora pro Nobis é um. Lembra uma de mim agora, erva, hein, Madalena? Né? Dez folhinhas de hora pro nobres, um ovo Não, e um bem? pouco de leite. Não, pra mim. Ah, pra você. Pra mim. Vou engordar agora desse deserrom, jeito. Deserrom, deserrom, que belezinha as duas, né? Não pode esquecer do ovo. O ovo você coloca? É, principalmente nos primeiros três meses. Você que... não coloca é, o ovo com a casca não, né? Não, porque eu tenho medo de cortar o, o destino dela e ele não fica bem batido. Ah. É. Mas que gracinha. Lá vai ela em <risos> Como as duas são amigas, dá isso aí. Ó. O coleirinho é outro. Esse é o bigodinho. O o cantinho dele é diferente. Ah, esse é o bigodinho? É. Canta, vai. Mais uma vez, vai. Agora estou filmando a tesourinha se alimentando. O rabo dela, quando ela voa. Parece uma tesoura, só que ela é muito rápida também, viu? O flow dela é pra catar as... Aleluia aqui. Que sobe, sobe né? É, ela fica olhando. pode ficar observando ela. É que ela enxergar, um, ela vai lá, busca e volta, sempre no mesmo lugar. Olha lá, pegou. Volta no, no mesmo lugar. Olha lá, outra. Agora me enganou, hein? É, agora...